No vídeo de hoje eu vim mostrar dois códigos da Xbox que, que eu não vou usar e eu não tenho amigos. Eu até queria dar pra uma menina aqui, que eu tô conversando. <risos> Mas só que ela rejeitou. Como eu não tenho amigos, então eu vou distribuir aqui pra vocês. Que eu peguei Discord nito grátis, né? Que a conta é nova, então eles me deram Vou deixar na descrição os códigos Dá pra duas pessoas usar os códigos E são dois códigos, né? Eu tô aqui na minha bomba de celular finalmente Gravando depois de tanto tempo no celular E aqui tá os códigos, gente E se não funcionar é porque alguém já usou PC Game Pass é um mês Então só dá pra usar no PC o Xbox Game Pass Ultimate é dois meses e dá pra usar em console, celular e computador. Infelizmente, a bomba do meu celular trava pra cacete e a bomba do PC trava também. São duas bombas, dá vontade de jogar lá um atrás. E lembrando que você precisa de cartão de crédito com no mínimo 10 reais no saldo.